E aí galera, beleza? Estamos hoje num IE yeah Entrevista. Mas hoje, no nosso IE yeah Entrevista, a gente vai entrevistar uma pessoa que ele é músico, ele é palestrante, vai saber, ele é rapper, ele é um monte de coisa. É, e nós vamos é, convidar esse menino polivalente para vir falar conosco. Thiago Brito, seja bem-vindo ao IE yeah Entrevista. Precisa de espaço, né? Yeah. Com vocês. Tiago, primeiramente, apresente-se. Quem é você? Tiago <risos> Brito, um gordinho feliz e que gosta de cantar as músicas para os espíritos, as músicas para mim, que precisa demais escutar essas verdades e que, antes de ser rotulado como cantor espírita, como artista espírita, um trabalhador espírita. Um trabalhador que precisa se tratar urgente. Quer? É, posso? Pode. Há quanto tempo você trabalha com música, é, e esse seu trabalho com música já vem dentro do movimento espírita ou ele vem separadamente, aí se uniu, como é que funciona? Ah, eu sempre flertei com a música, eu sempre gostei da música, mas pra minha frustração, eu não sou músico, eu não toco nenhum instrumento. Mas sempre curti muito, eu lembro que na minha época, enquanto a galera curtia a Xuxa, eu gostava de Cazuza, de RPM, de Titãs, então eu sempre curti muito a música, né? Mas a surpresa veio de fato a partir de 2009, quando as composições começaram a chegar. Tiago, você trabalha só com música espírita, palestra e tudo, ou você, na sua vida pessoal, tem alguma outra profissão? Então é, na doutrina espírita, a gente aprende que precisamos dar de graça, que de graça recebemos. Então, durante a semana, eu sou um belo do peão, ralando no sol quente, pisando na lama, ah, trabalho com segurança do trabalho, né? mas a, a parte artística é, e doutrinária não me não gera lucro. Né? Graças a Deus, nessa encarnação, já não posso mais fazer isso. Então a gente trabalha durante a semana normalmente. E você é daqui do Espírito Santo mesmo? De onde você veio, pra onde você vai? Como é que é? Então, hoje eu sou daqui do Espírito Santo, a gente tá aqui hoje. Mas eu sou do Rio de Janeiro, sou da cidade de Nova Iguaçu. Thiago, você faz música espírita ou você é um espírita que faz música? Olha, Natália eu vou... <risos> Tiago, <calçado. risos> eu não. Thiago calçado. Eu conceito porque eu tô descalço, gente, na gravação. Então, é, eu sou os dois, eu sou um espírita, não, mentira, eu não sou um espírita que faz música, porque eu não faço música. É, eu até pensava que fazia, mas já me deram um puxando de orelha e me explicaram que não faço, não. Uhum. Mas eu acredito que a gente deve buscar o ecumenismo, a universalidade, só que eu entendo que quando a gente fala de alguns conceitos como a reencarnação a caridade quando você cita muito especificamente alguns conhecimentos da doutrina espírita às vezes acaba sendo necessário uma rotulação para que a pessoa entenda que produto ela está comprando que ela está consumindo ali quando então você pega de surpresa Eu até brinco de falar música cristã é muito muito bonito, muito bacana mas olha é música cristã, e não especificar de que tipo, de que doutrina você está falando. E a pessoa chega em casa, no carro, em casa, começa a falar de reencarnação, é. eu acho que você, você não foi honesto, sabe? Então, às vezes, por esse aspecto, eu vejo necessidade de rotular com Música Espírita. Uhum. E você falou oh, que é do Rio, mas você está aqui no Espírito Santo hoje, e você faz diversas atividades em outros locais também. Então, você vai fazer palestras, você vai cantar. É, qual foi mais longe que você já foi... É, Desde que você começou a fazer esses trabalhos, tanto o trabalho com música, quanto o trabalho com as palestras? O ah, mais longe, talvez seja mandar um beijo já para eles, o pessoal de Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, que são muito especiais. Eu acho que, quantidade de quilômetros, pode ser lá. E aí, durante, em algumas dessas viagens, porque você foi para o Mato Grosso, veio para o Espírito Santo, já ter em outros lugares também, aconteceu algum problema, alguma situação curiosa? Direto. Direto, em decorrência da minha indisciplina, né? Então, a gente acaba, às vezes, saindo atrasado, acho que dá mais tempo, né? E aí, a gente já vai rezando, já vai orando, falando, Deus, o seu, me ajuda, que tem seu nome, a gente vai chegar, e a gente chega na hora, graças a Deus. Mas, nenhum imprevisto maior, não. Teve alguma coisa marcante Poxa, toda semana tem exemplo, assim. É porque às vezes a gente, a gente se propõe a fazer esse trabalho e fica longe de esposa, de filho, de mãe, de pai, né? Então às vezes a gente quer ficar mais um pouquinho e sai em cima da hora, né? Mas a gente vai, vai de todo o coração, a espiritualidade ajuda e tem dado certo. Eu já ouvi uma palestra sua, Thiago, e você contava alguns casos, assim, engraçados de como você recebe as músicas e, e momentos assim, lares e tudo. Conta uma história, assim, para os jovens que estão assistindo. É porque quando você é gordo, você tem que ser engraçado, pelo menos. Então, a gente eu brinca entendo. assim... A, eu gente... Entendo. <risos> a gente brinca assim porque eu acho que a gente pode entender que vamos falar sério, sobre assuntos sérios, mas podemos falar de uma maneira bem humorada. Né? isso não vai tirar a seriedade do assunto. A gente precisa entender que o espírito não precisa ser sisudo, ele pode sorrir, não tem problema nenhum. Mas ah, ah, já aconteceu de me, de me pegarem tomando banho e pedir para fazer a música, aí a gente ora, pede ajuda e sai correndo de toalha, né, para fazer rápido. Né? Então não existe um ritual, você não tem que estar num lugar, descalço, é, na natureza ou no escuro, não. É, o Espírito de Deus só para onde for e não, tem, não tem essa dificuldade. Não. Especificamente, junto à juventude espírita, como é que você acha que o seu trabalho, e aí tanto com música quanto com palestra, se relaciona a esse público especificamente? Olha, eu não sei de verdade o que eu fiz aos jovens, mas eu sinto uma necessidade muito grande de tá, estar junto com eles. Talvez para eu me sentir jovem para sempre, talvez. <risos> Mas é, a gente tenta trazer uma linguagem contemporânea, uma linguagem atual porque a gente entende que é, estamos no ano de 2014 indo para 2015 e a gente falar com linguagem de, de 1857 é complicado para atingir esse jovem, né? E lembrando o que eu sempre cito, que é um dado que, que me alarma um pouco, que é o fato de termos a maior média de idade disparada em, em todas as religiões, né? Então a gente precisa estar tá buscando esse jovem. Jovens como vocês que estão aí trabalhando Acredito que vocês passaram pela evangelização Passaram pela mocidade Estão aqui atuando Tá quantos anos, Chá? 24 21 Gente, eu estou entrevistando no canal IE Então, e vocês estão aqui trabalhando e atuando Porque alguma coisa motivou vocês A arte, a casa espírita Enfim, abriu esse espaço Agora, quando a gente tem jovens que se encontram distraídos E não encontram, não encontram algo que, que chame a atenção é, Facilmente ele vai, vai evadir esse movimento e vai retornar anos e anos mais tarde com um acúmulo de débitos maior. E a música atrai muito, né? O jovem, qualquer arte espírita atrai, né? É o poder da arte, o poder da música, de contagiar, de envolver, de vibrar. Às vezes você vai fazer uma prece, a prece longa, né? o companheiro se estende, às vezes com palavras difíceis, seu raciocínio já tá lá no, no problema do seu emprego, lá com a sua vizinha, na roupa da menina da novela, já esqueceu tudo e a música às vezes fica, é. né? Fica. Eu queria dizer que quando ele falou que não gostava de Xuxa, estar junto ao jovem você se sentir mais jovem, eu acho que é um resquício do show da Xuxa que você Eu adorava, eu tentava, mas eu nunca pude ir, né? Mas eu gostava do Dengue, do Fraga <risos> gostava de todos eles. A gente sabe que você vai ter um CD em fase de lançamento, fase de produção. Quando é que sai, como é que sai? É, que é, que é o faz? CD Bombardeio de Petalas, já finalizamos a produção dele. E é um trabalho que tem nos emocionado muito. Tem algum local onde a gente possa dar uma olhada, assim? Alguma, alguma... Poxa, parte dele já esteja disponível? Eu queria pedir para a produção que eu tenho o sonho de fazer assim, aparecer embaixo. Então você faz Posso assim fazer? Não, pode então, então, de fazer. Faz para a gente colocar. Aqui, ó. <risos> www.thiabobritomusica.com.br <risos> E, repetindo, www.thiabobritomusica.com.br e lá a gente fica sabendo as novidades, também no Face, no Instagram. Tem é... clipe também, não tem? Tchau. Temos, Clique. temos alguns clipes, mas já tem mais três para sair aí também. E eu espero que o pessoal curta. Acho que é uma maneira da gente estar tá... tá propagando essa mensagem do alto, né? essa mensagem de elevação, essa busca pela transformação íntima. É... E às vezes a gente fica num conflito, sabe? Eu no início tinha muito esse conflito essa essa necessidade de buscar humildade. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu subi num palco espírita e eu subi feito uma múmia, assim, ó. E eu não mexia nem o braço, eu fiquei totalmente parado. Era uma amostra de música espírita. unificante inesquecível para mim. E eu tô lá parado, feito uma pedra para cantar, só mexia a boca, assim, ó. E aí pararam, peraí, peraí, peraí, Tiago, no ensaio. O que, que houve que você não se mexe, eu preocupado, eu, eu falo, poxa, aqui não é o teatro que está cantando, isso aqui é para o Cristo, é uma coisa muito séria, não é? é? Então eu tinha medo até de me mexer, porque eu achava que era vaidade, que era sabe? eu entendi que não, que a gente pode fazer arte sim, não tem problema nenhum. A gente vai com uma porção de outras coisas, tipo, fazer arte acho que não. E, e eu tinha essa preocupação de, de clipe ou não, enfim, mas eu entendi que, que devemos fazer sim. A gente vê o resultado do, dos filmes nos cinemas, um resultado tão positivo para a divulgação dessa doutrina. Eu acho que esses clipes estão dentro do, do I de Então a gente vai indo pregando igual vocês no YouTube. É, a gente tem aqui uma pergunta do público, que a gente hoje tem audiência aqui atrás. É, o Tiago Bombeiro, lá de Vila Velha, mandou a assim, seguinte pergunta: Tiago, é, a relação. A gente viu o clipe Casa Vazia, aparece o seu filho. Como é que ele tá em relação a isso? Ele gosta, parece aparecer, gosta de estar junto com você nesse processo criativo? Ele é um pouco tímido sim, mas ele curte, ele entende que é pra papai do céu, que é para Jesus a mensagem Ele vai amarradão, às vezes ele dá uns ataques de estrela, sabe? Ele diz, não, papai, tô cansado, é a última cena, é a última, mas ele faz, ele tem seis anos De vez em quando ele canta comigo também é, Quem sabe mais um trabalhador pro Cristo ou não, mas eu acho importante ele estar tá vivenciando isso é, já que ele participa da evangelização né? é importante a gente de pequeno já interiorizando esse, esses valores de, de amor ao próximo, de humildade é, e a música falando disso acho que ainda auxilia no processo educativo dele é um exemplo né e pode servir de exemplo para as outras crianças também né Thiago, além da, da arte espírita sendo um músico você tem algum trabalho extra com a mocidade, em alguma onde, alguma coisa assim? então, lá no Centro Espírita Seguidores de Jesus e naquele site que apareceu aqui, uhum. é, também tem lá as informações, fotos e vídeos. É, a gente faz um trabalho hoje com cerca de 30 famílias em estado de miséria, cerca de 30 moradores de rua também, semanalmente. É, é importante também a gente lembrar do trabalho da evangelização infantil, da mocidade, é o movimento jovem que a gente tem lá na cidade, Nova Iguaçu, o encontro jovens. É importante a gente lembrar. Eu a, a, valor esse trabalho na, na seara espírita, não é? é talvez a gente, fazendo o um trabalho de arte de maneira isolada, a gente não pudesse vivenciar também a prática de, de pegar na enxada e trabalhar um pouquinho, né? Essa é a nossa maior necessidade. Então, baseado no que você falou, o teatro trabalho, manda um recadinho para jovem. Fala isso pra mim. Ah, jovens! <risos> Poxa, queria dizer que vocês Sim. devem confiar no potencial de vocês. E nas coisas incríveis que vocês vão ser capazes de fazer nas suas casas espíritas, nas suas vidas, nas suas famílias. Vamos junto, vamos junto construir um cidadão melhor, um espírito melhor, um mundo melhor. Vamos nessa. Do jeito que você tá agora. Do jeito que você tá. Vamos junto. vê a bola, jogo rápido, com o Thiago Brito agora. Pergunta super superobjeto. Super... Perguntas super objetivas para o final de vídeo. Então vamos lá, Thiago. Força do bem ou força do ser? A força do bem é para melhorar o ser. Tinha Vanessa. Tinha Vanessa, então a pessoa só. <risos> Reencarnação ou reencontro? Reencarnação. Quem é seu norte? Jesus Cristo. Mesmo ainda sendo tão imperfeito, mas é ele no norte. Um dia eu consigo melhorar de vez. Você quer falar mais alguma coisa? Posso Poxa, saber. vamos dar uma olhadinha nisso aqui? É apenas o um pobre rico Tiago, fala um pouco desse clipe que você puxou aí pra gente. Ah, então, esse foi o nosso primeiro clipe de trabalho, da música Pobre e Rico, o primeiro CD. Né? Atingindo um número bacana de exibições, acho que o próximo CD já tem coisa nova vindo por aí. Legal. Chegamos ao final agora de mais um Mentira! De mais um Entrevista. É a força do ar. É a força do ar. Onde entrevistamos o Thiago Brito, nosso querido companheiro de Doutros Vinta, palestrante, músico e muito mais. E muito menos, Júlia, muito menos. Obrigada por ter aceitado o convite, por ter com a gente. Eu agradeço, fico emocionado de ver o que vocês estão fazendo e enquanto eu estava ali nos bastidores, porque toda uma estrutura, tá gente? Enquanto eu estava ali nos bastidores eu, eu pude me emocionar é, e ver do que vocês são capazes, do que... Porque a juventude brasileira vai ser capaz de fazer o movimento espírita. Isso é só o começo. Parabéns. Obrigado. Curta, compartilha, comenta. Ele esqueceu, mas é isso aí. É isso aí. E nos vemos no próximo Yeah! Entrevista ou VT. Yeah!